Acordai, ó humanos, restabeleçam a ilógica, a pseudo-paz e amor. Ditem-me, a inconsciência da moderna ciência, a traição dos falisteus pagães cientistas. Destrói-te a ti e aos políticos que te dominam, que controlam a vida de tua vida. Não fizeste o mal, mas tens tão pouca liberdade. Não agradeceis o Deus a vida, mas sim, a esperança da morte. Pois lembrai-vos humanos que tua pequena vida, tua repugnante existência, importa a alguém, que olha e analisa passivamente teus atos, e um dia se porá diante de ti, para recordar tuas ações tomadas na tua vida, para que Deus te criou, se questione.